Bom dia a todos e a todas, amigos do Face, estou de volta na semana do Delega, por motivo realmente de falta de tempo, tinha dado uma parada, mas eu voltei para vocês, atendendo o apelo do, dos meus alunos e dos amigos. O primeiro caso da semana do Delega foi o caso de um de um vendedor de carro que, que vendeu é, a uma pessoa, uma caminhoneta, e essa pessoa atrasou 15 dias, e ele foi lá de forma extremamente violenta, quebrou o vidro da caminhoneta e tomou, e ameaçou o seu comprador, e tomou o, a caminhoneta, o automóvel de volta. Aí, lógico, que o, o adquirente, o comprador, se revoltou com as ameaças né? e com agressão e foi à delegacia. Intimei o vendedor e ele, cheio de razão, disse que, que podia processar ele porque ele ia constituir advogado, ia gastar muito dinheiro, mas mostrava que a honra dele é acima de tudo e que ele fez a coisa certa. E eu disse a ele que ele não fez a coisa certa, que nós estamos vivendo numa civilização, as pessoas que vendem e compram, e além do mais, é um, é um negócio é sem declarar imposto, sem ser um estabelecimento comercial regulamentado. Ele faz apenas de boca, como muita gente faz negócio é, na informalidade. Aí, ele, ele pode abrir... O, o processo, aí eu comecei a interrogá-lo, aí eu fui interrogando, interrogando, e ele ia e falando e perguntando, inquirindo o indiciado e de repente ele ele sentiu mesmo a pressão, né, depois de uma longa conversa que ele não aceitou é, e ele sentiu a pressão e disse, doutor, tem como eu devolver agora o, a caminhonete e ele aceitar que Pague as prestações de forma regular. Aí eu consultei a vítima e ela concordou, e, e eu deixei o processo, o inquérito subjúdice, suspenso. Por quê? Porque já tem um projeto de lei na Câmara é de delegacia, atuação policial é de conciliação possivelmente abrindo já um contraditório no processo penal desde o inquérito policial e também em razão de tantas as coisas mais importantes e mais graves a serem apuradas nas sete cidades na região que nós aceitamos até a fazer isso para não justicializar tantos tanto problemas sociais que só faz é, é prejudicar a população porque quer justiça e a justiça muito ocupada muito processo e, e não tem um, dois juízes promotores que possam é, concluir né, a demanda judicial da população então fizemos um acordo e aceitei o um acordo entre eles e eles saíram mais ou menos satisfeitos mas foi resolvido sim um problema porque a vítima recebeu a caminhoneta de volta e ele, em contrapartida, aceitou que ela continue a é, cumprir a prestação das, do, é, do, do carro que ele vendeu. Então, foi importante esse primeiro caso, que se resolveu até evitar mesmo uma briga maior, que possivelmente vislumbrava nessa peleja entre essas duas pessoas, cidadãos de bens na cidade. O segundo caso, foi um caso de estelonatário, de uma possibilidade de estelonatário, porque um parente aproveitou que o outro estava embriagado com tanto vinhos, e aí disse, você quer trocar essa moto por um galpão, o galpão vale 10 mil reais e a moto vale 3. Você me dá essa moto, depois você me dá os 7. E o, e o parente bêbado, né, embriagado, em condição de raciocínio, aceitou a negociação e de boca ele se apropriou do, da caminhoneta e não deu o, o galpão, porque só ia dar depois que ele cumprisse o restante da prestação combinada de R$ 7 mil. Reais, que, lá no sítio é, Cacibinha, lá perto do, do de Silvestre, do povoado Silvestre lá na cidade de Tavares. E aí eles, depois de muita briga entre a família, né, se degladiando já para uma, uma ameaça, e, e lógico, a investigação de Inselho Natário, ele, ele pensou, pensou bem e resolveu devolver a moto e desfez o negócio, porque realmente não tinha negócio, o que não houve a, a tradição da, da troca do, da mercadoria com a outra, porque ele não recebeu a chave do galpão, e, consequentemente, ele tinha se apropriado do, de uma coisa que ela era dele, de certa forma, uma espécie de estelionatário porque aproveitou uma pessoa totalmente é, é, embriagada, sem mínima condição de fazer qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de raciocínio. Então, o um arrependimento foi feito e, e fizemos lá... Né, uma conciliação, onde foi devolvida a moto e, consequentemente, por serem parentes, eles se reconciliaram, se abraçaram e evitamos mais um, uma questão que podia se arrastar na justiça, justicializar e trazer mais problema social né, para aquela clã, para aquela família, que estavam realmente numa situação muito difícil, né, porque a gente só sente mesmo quando. Você vive, né? E as pessoas viviam, as pessoas simples, mais viviam um drama, onde há, em acusação de, de, de, de vários tipos, de um lado e de outro, e, e a família estava em, estava em pé de guerra mesmo, por causa dessa, desse negócio muito mal feito. E, a, e o delegado foi lá e resolveu, e, e por fim a, ao conflito. Mais um problema, mais um caso que foi resolvido, sem necessidade de abrir inquérito, sem precisar de, de justicializar os problemas sociais que acontecem na cidade. O terceiro caso, um caso aí que eu tive que realmente abrir o um inquérito, por se tratar de um flagrante, de um flagrante de delito, no crime ambiental do, quadrado no artigo 29 e também no artigo é, 32 da lei 9.605 de 98, que é a chamada lei dos crimes ambientais, ou lei da, de proteção à natureza, onde uma pessoa tinha, é, fazia comercialização ilegal de, de, de animais silvestres e consequentemente é diferente você ter uma, duas gaiolas por uma questão de até mesmo de tradição a gente observa o princípio da insignificância e também quando há autorização do próprio órgão ambiental, o IBAMA, para que a pessoa possa é, ter aquele canário que foi de cativeiro. Aquele ave que foi de cativeiro. Mas nesse caso não. Nesse caso realmente foi constatado. No flagrante. Que o, o Damião lá do sítio caçula. Tinha realmente. Essa quantidade enorme de, de aves. 21 aves. Onde se registrou sete galos de campina. três golados. dois tico três azulões. Um pássaro que custa. No começo ilegal. R$ reais cada um, é, um sabiá, dois canários da terra e um papacapim, o famoso papacapim dos meus sonhos. Então ele tinha é, dentro de casa 21 aves, lógico, para comercialização, para tráfico de animais, e ele foi sim enquadrado, arbitrei uma fiança, ele pagou a fiança e vai responder em liberdade sob condições. É, da lei, mas foi sim, foi preso, né? foi enquadrado é, em flagrante delito pelos, pelos crimes ambientais, artigo 29, 32 da lei 9.605, 98, e, e pagou a fiança e vai responder em liberdade, mas sobre as condições da lei, então o inquérito foi encaminhado e a, vai ser aberto, foi aberto um processo penal contra o infrator. O quatro caso é, policial que nós registramos foi o caso é, de, de uma violência doméstica em que o, o marido bateu na mulher a pauladas, muitos murros, e não satisfeito é, amarrou num cabo do telhado e de cabeça para baixo e deixou mais de 40 minutos quando houve uma denúncia a polícia chegou, retirou a mulher pendurada pendurado no cabo e consequentemente houve um flagrante o marido violento foi enquadrado na lei 11.340 a, a famosa lei Maria da Penha é, responde, vai responder a, a crime de ameaça e a violência e lesão corporal de natureza grave, grave, artigo 129, parágrafo 9, do Código Penal Brasileiro. Então, foi respondido flagrante, não foi arbitrado fiança, e ele foi recolhido por ordem nossa, à cadeia pública, e, e vai responder, sim, pelo crime de violência doméstica contra a sua companheira. Isso foi o quarto caso. E, finalmente, nós observamos o quinto caso, foi o caso é, de um também de violência doméstica, mas também com dano e ameaça, 147 e 163 do Código Penal Brasileiro, onde o, o, o filho queria matar o pai, quebrou a vidraça e, e disse que queria matar porque queria ser o herdeiro da herança que o pai deixou e até agora não, não transferiu nada para ele, só que o pai está vivo, tem, o filho é pródigo, né, que acaba mesmo a, a pequena Pequeno patrimônio que o pai conseguiu, oito casas, dois terrenos, uma casa em São Paulo. Ele está de olho é, no, na herança do, que ele pode herdar, e, mas é, totalmente fora é de, de equilíbrio de um propósito criminoso né? e lógico que ele foi preso em flagrante e enquadrado no artigo 147 163 dano ao patrimônio e combinado com a lei também Maria da Penha porque a lei da violência doméstica também abrange numa relação de homem contra homem ou de mulher contra mulher e de mulher contra homem então não importa a relação também do pai, do filho contra o pai. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que protege a família né, da violência doméstica. E neste último caso, nós registramos um flagrante de delito, que não houve também é, arbitramento de fiança e o elemento violento, né, filho do, é, do, da vítima, foi recolhido, sim, à cadeia pública e vai responder pelos crimes praticados. Era isso, meus amigos e minhas amigas da rede social. Muito obrigado pela atenção e, se Deus quiser, em outra oportunidade estaremos de volta. Um abraço para todos. Tchau.